Oi, tudo bom? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho pra vocês das mandalas que eu produzo. Eu não vou contar a história em si das mandalas, isso vai ficar para um outro vídeo ou um texto. Mas eu gostaria de mostrar o que, que é que eu produzo com o meu trabalho manual e junto com o Tata Hilli. Por exemplo, essa mandala aqui... Ela foi a primeira mandala que eu teci. Ela simboliza os nossos sete chakras. Que ela está programada com amor incondicional inclusive vocês estão recebendo essa energia basta se conectar para receber ela e também para trazer a harmonia dos nossos sete chakras porque na nossa vida diária a gente passa por muita coisa e a gente acaba se desalinhando muito rápido e muito fácil então a principal intenção dessa mandala é enviar um amor incondicional e fazer o alinhamento dos chakras essa receita da mandala em si, é, ela não é minha, eu desenvolvi a partir de uma outra artesão, mas as cores e a intenção são é, fruto da minha criatividade, da minha vontade do que passar para vocês. Vou botar aqui atrás. Esta outra mandala aqui, eu teci ela há dois dias atrás, <risos> junto de uma live da da Pri, da Moraria Atelier. E a intenção era utilizar o material que a gente tinha em casa para tecer ela é, nesse período que a gente está aqui, né, isolado. Se você está assistindo esse vídeo numa outra época, desconsidere essa informação. <risos> A intenção e a canalização que a Pri fez dessa mandala é para trazer a cura. A minha mandala, apesar de ter saído bem colorida, assim, né, e ah, eu acredito também que isso influencia, ela está trazendo esse trabalho de cura para o ambiente, para trazer essa harmonização para o ambiente e para as pessoas que estão nela, né. Eu ainda não fiz a programação nessa mandala porque foi eu. Acabei colocando ela no ar somente hoje, mas eu vou fazer a limpeza energética dela e vou fazer a programação dela, para transmitir o amor incondicional, para transmitir essa energia de cura. Então as mandalas elas funcionam assim. A intenção dela é que você se trabalhe e o ambiente seja trabalhado através da observação dela. Então você vai sempre observar a mandala do lado externo, indo para o centro porque a gente sempre busca as respostas de fora e vai internalizando até fazer a conexão com o nosso, sempre divino, com o nosso eu interno. Então, por isso que eu acho o trabalho das mandalas muito bonito e acredito que ele se conecta muito bem com o Tata Healing, que também trabalha esse nosso lado emocional e de autoconexão. Eu tenho outros modelos de mandalas produzidos, mas a minha intenção é trabalhar com mandalas personalizadas para cada pessoa que entra em contato comigo. Então, se você gostaria de ter a sua mandala personalizada, seja com trabalho terapêutico ou só com as programações, fala comigo ali no direct, que eu vou ter o maior prazer de te atender. Eu queria só nesse vídeo falar um pouquinho das mandalas, do trabalho que eu faço, e mostrar para vocês, com as minhas palavras, né, o que, que eu tô querendo trazer para vocês. Agradeço pela escuta. Muito obrigada.